Iniciando mais um podcast pela Rede DS de Comunicação, a gente pode ser visto pelo YouTube, Facebook, Instagram e também pode ser ouvido pelo Spotify, tá aí circulando pela cidade, sintoniza no Spotify a Rede DS e você vai poder acompanhar o nosso trabalho. É, vivemos assim um momento de turbulência no país no um mundo né porque não dizer com a morte da rainha Elizabeth insubstituível né uma figura que vai fazer falta muita falta pela elegância pela categoria enfim uma mulher que viveu 96 anos muito bem vividos e marcou a sua existência a gente vive pensando é, é, será que todo mundo consegue viver uma vida e deixar marcas profundas da sua existência? Será que vale a pena, é, às vezes, tantas discussões e brigas, é, sendo que a finalidade, o fim da vida, né? ele chega para todo mundo? Olha que lindo exemplo de vida que essa mulher deixou. Nós estamos vivendo um ano de eleição, é, turbulento, por sinal, eu sempre cito isso aqui e sempre digo que a finalidade não é falar de eleições. Mas eu sempre cito aqui que esse ano é um ano onde as eleições talvez, talvez, possam mudar o rumo deste país. Não tô acreditando muito. E é um ano também de Copa do Mundo. De outubro a novembro, a gente terá... Não, perdão, de novembro a dezembro. De, termina no dia 18 de dezembro. Lá na véspera quase de Natal, termina a Copa do Mundo. Começa, se não me engano, no dia 20 de novembro e termina dia 18 de dezembro. Um mês de, de Copa do Mundo para a gente aí vibrar. E todas essas turbulências, tudo isso desemboca na vida da gente, no cotidiano. E para falar um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa fé, da nossa esperança, eu convidei o bispo Júlio Vertulo, que eu admiro muito, da Igreja Cristã Mundial, para que a gente possa trocar um pouquinho de ideia, e já vou agradecendo. Bispo, brigadão, brigadão. está estar aqui, privilégio, ah, sempre privi... compartilhar. Privilégio mesmo. Nós fizemos uma live durante a pandemia. Fizemos, foi verdade, foi <risos> ótimo, excelente. A pandemia aproximou todo mundo, embora distante. Né? É verdade. É o longe e perto. É. <risos> a gente acabou... Aproximando mais as pessoas, Verdade. porque a conexão permitiu isso, né? É. E a comunicação é algo maravilhoso. Eu acho que a carência daquele momento de eu não posso abraçar, eu não posso dar mão, eu não posso beijar, porque a gente é isso, né? Uhum. De tocar, de, de olhar no olho. Eu acho que essa carência que a gente estava sentindo fez com que as lives despertassem o um interesse muito grande da população. Depois que as coisas começaram a voltar ao normal, tudo mudou novamente, né? A, a primeira expressão negativa de Deus registrada na Bíblia com respeito à solidão, né? Tudo Deus vem criando desde o primeiro dia, todas as coisas, e vai dizendo, é bom. E viu Deus que era bom, bom sol, bom as árvores, viu que é bom os peixes, os animais. Mas quando ele vê o homem só, pela primeira vez é uma expressão negativa. Não é bom, Não é bom. que o homem viva só. Ou seja, a gente não foi criado para solidão. A não. solidão não combina com a gente. Não. <risos> Quando que surgiu o seu interesse pela Bíblia? Olha... Porque adolescente é... não tem muito interesse, a não ser que os pais levem, né? <risos> tudo é um processo na vida da Sim. gente. Eu acho que as marcas, tudo vai deixando marcas, né? Eu, até os 9 anos de idade, eu, eu vim lá, que lá bacana, pai, mãe, aquela coisa mais organizadinha, assim. Quem que era mais bravo? Meu pai é um cara muito <risos> severo. Meu pai foi um cara muito Mas severo. Mas hoje tá de boa, tranquilo. A velhice vai... A velhice. Hoje ele é um, Os netos Ele é um hoje. doce, com é, os netos. Né? <risos> Na verdade, eu acho que assim... O mais velho foi amansando, meu irmão é. do meio já teve um tratamento um pouco mais ameno, meu irmão, o terceiro já teve, minha irmã, então, nem se fala, e quando veio os netos... E você é o mais velho? Eu sou o mais velho. É o que apanhou mais. É, exatamente. Por isso eu <risos> defendo... Havia um princípio na Bíblia, né, dando uma volta, é, já volto para a Bíblia daqui a eu pouco. Cortei, eu eu Mas havia um princípio na Bíblia que era a herança do primogênito. O primogênito recebia o dobro da herança dos demais filhos. Ah, é? Então, por exemplo, vamos dizer é. assim, uma família de três filhos, a herança era dividida em quatro, o mais velho recebia o dobro. E eu sou muito a favor disso isso. Eu acho muito justo, porque o mais velho <risos> ele cai na mão de um casal inexperiente, Totalmente. de gente que não sabe fazer, não sabe cuidar, Nada. não tem paciência. Nenhum. Então ele apanha mais, sofre mais. Eu acho muito justo que o mais velho receba uma parte de maior da herança. Pensando por esse lado, eu não levo vantagem nenhuma porque eu sou do meio. né Mas é isso mesmo. Né? Mas você falando sobre... É... Eu, eu não conto muito, contei poucas vezes a história da minha família em algumas situações. Então vamos contar aqui. Adoro! Acho que acho que é legal. E a gente vinha com uma família, aquela família né que a gente vê ali, o pai, a mãe, os três meninos na época, ainda não tinha minha irmã, Caçula, São a quatro. Letícia, somos em quatro. É. É, e até a história da Letícia também é legal, depois a gente, quem sabe, chega nela. Vamos falar. Se tiver tempo. Mas meus pais começaram a mergulhar no que hoje eu entendo que seria facilmente diagnosticado como uma depressão, uma síndrome do pânico, algo nesse sentido. Mas há 35 anos atrás, mais de 35 anos, anos atrás... Não existia esse diagnóstico. Não existia esse diagnóstico, esse acesso à informação. Então, começa pela minha mãe sofrendo emocionalmente crises assim... Eu me lembro, eu tinha por volta de... Sete, oito anos, minha mãe começa a sofrer algumas crises assim, emocionais, é, da alma muito forte. E o que, que sobrava né, nesse mundo nosso de, de oportunidade? Os crentes para orar. E então foi um grupo de pessoas para orar na minha casa. Hum. O que fez toda a diferença na vida Mas da minha Mas vocês vinham de uma formação não. católica? Não, não. Aquele catolicismo tradicional, né? tradicional é. que assim, que ninguém vai na missa, que ninguém sim, participa sim. de nada, nominal, né? Que, é. que assim, nominal, meu pai frequentava espiritismo, tal, é. mas nada assim, né? O catolicismo era só nominal mesmo. Foi batizado na igreja. Tal. Sim, eu acho que todo mundo ano, grande, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Agora Isso. já não mais. Agora já não mais. Mas lá atrás, a maioria das pessoas vinha do catolicismo. Exato. E aí minha mãe passa a frequentar a igreja. A nesse, ela nesse ponto. Minha mãe começa a frequentar a igreja. Meu pai, não. Meu pai, não. Radicalizou? Não, hum. não. Foi até que é, tolerante. Foi tolerante e tal, naquela situação pouco resistente e tal, 35 anos atrás o evangelho sofria muito preconceito, né? Eu tô falando de quase, quase 40, sim, mais de 35. Sim. É, muito preconceito, algumas coisas assim. Os crentes eram mal vistos hum, de uma certa maneira. Sim, sim, sim. Então, como eu vou chegar no evangelho ainda muito novo naquela época, ah, eu cheguei a sofrer preconceito na escola, na rua, cheguei a ter esse tipo de, de convivência né, com isso. Passam-se dois anos, meu pai também estava numa crise também existencial. E estou resumindo muito a história, tem muito detalhe claro. nesse enredo. Mas meu pai, numa certa manhã, vamos pensar que a gente está falando do mundo que a gente tinha é, não tinha celular Mentira. e poucos telefones em poucos lugares. Sim. Né? Antes da expansão das, linhas, das né? linhas. Os mais antigos vão lembrar <risos> o tanto disso. Eu em especial. Meu pai sai hum. de casa para trabalhar, o que era a vida dele Tra casa, trabalho, trabalho, casa, foi assim a vida toda. E ele não chega no trabalho. Uhum. Começa um alerta. Cadê Waldir? Waldir não tem casa, você tem três, quatro telefones para ligar. É o telefone de casa, o telefone da, da empresa. O telefone da minha tia, o telefone acabou. da minha outra tia, acabou. Onde estava o dia? Isso se estende até o meio da manhã. Quando meu pai retorna para casa, transtornado, chorando. Né? E a gente não sabia, fomos saber depois. Ele saiu aquela manhã para cometer o suicídio. <risos> Meu Deus. Aproveitando que a gente está no, no setembro amarelo. Ah, né? Pois é, uma, setembro amarelo. Uma, uma, boa, uma boa abordagem aqui. Ele sai aquela manhã... Porque essa crise existencial faz com que a pessoa... Total. Re... Perdido, né? em, transtornado, em choro e entra para dentro de casa, irreconhecível. E aquele foi o um momento que a, a minha mãe sempre foi muito sábia, muito... Sabe? Aquela palavra na hora certa, aquele mãe, silêncio mãe, na hora mãe, certa. Mãe, é. Minha mãe sempre teve essa, esse, esse ponto assim. E naquela hora, minha mãe não era que ficava chamando para ir a igreja, aquela coisa, ela sabia. Ela falou assim, Valdir, você quer que eu chame o pastor? É. Meu pai, aquele jeitão dele, o que que pastor vai resolver na minha vida? Pois é. A minha mãe, Valdir, um homem, um amigo, uma pessoa para você falar, você não tem com quem falar. Manda vir. ah que bom. Que venha. E ali, resumindo a história, eu vejo um pastor entrar na minha casa. Eu tinha ali por volta de nove. Meu irmão Valdir, sete. Meu irmão Otávio, cinco. O pastor olha para mim, pede que eu leve meus irmãos para o quintal, para brincar. E fica com meu pai e minha mãe na sala. Eu saio para... Cuidado dos meus irmãos. 40, 50 minutos de conversa. A gente volta. Meu pai é uma outra pessoa. Verdade. É um outro homem. Aquilo criou uma marca dentro de mim. Sem dúvida. O dia que eu Forte. vejo um pastor entrar numa casa. E o efeito... O poder da palavra, O né? impacto que a mensagem traz. Sim. Muda a história de mim porque eu podia ser um menino que cresceu sem pai, eu podia ser um menino que tinha crescido num lar destruído, com uma marca, e de repente agora eu me vejo inserido numa comunidade, com esperança, com mudança de vida, com meu pai, com minha mãe, desfrutando a vida, né? Com Todas as suas lutas que a vida tem, mas agora desfrutando com uma esperança, uma fé viva, aquilo criou uma marca. Mas você não teve essa compreensão naquele momento, é óbvio. Naquela hora, eu, eu começo a perceber. Perceber. Perceber que bom. É, é, é mudanças. Eu começo a perceber, eu começo a ver sinais e eu começo a participar, logo eu ganho uma bíblia, e aí eu fico curioso pela bíblia, então é, a gente ia para a escola dominical, onde os meninos se reuniam, as meninas da mesma faixa etária, para estudar a bíblia, eu sou muito competitivo, então aí logo, seguinte, os outros meninos já tinham sido criados na igreja, sabia tudo de bíblia. Você não sabia nada. Eu não sabia nada, eu quero correr atrás, é, tá? porque para trás eu não vou ficar, eu, eu começo a, <risos> a, a me interessar, né, Talvez esse senso de competitividade é. acaba gerando isso. E ali eu começo. Vem. Então, eu, ali eu já começo a criar essa, essa, essa consciência que vai ao longo do tempo se solidificando. Vem a adolescência, você até comentou. Na adolescência eu fui muito questionador. Então, eu tive meu, meu momento de questionar entre a adolescência e início da juventude, ser questionador, achar que as coisas estavam erradas, que outras estavam certas, que talvez não era Mas bem as assim. coisas no seu cotidiano ou as coisas que você lia na Bíblia? A, a própria, você questionava a, a Bíblia? A, a, a religião em torno de mim. Tá. A religião em torno de mim. A Bíblia para mim tinha um, um valor especial, tá. sempre teve. Mas a religião, você olha para as pessoas, você tem questionamentos a respeito de comportamentos e tal. Então naquele ambiente eu tive um momento questionador. Para entrar na minha, já na minha juventude com a certeza do que eu queria, que era seguir o ministério e servir a Deus. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Eu ficaria aqui ouvindo ele até, né? mas temos que fazer um intervalo comercial a gente volta já.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 É, o bispo Júlio Vertulo, que faz um trabalho significativo na cidade de Suzano, na Igreja Cristã Mundial. E a Festa das Águas é uma festa que marcou tradição. Esse ano não teve. Não tivemos esse ano. Né? Ainda não tô. Ainda não tivemos. O ano que vem retomamos. né A gente parou, parou os dois anos da pandemia. Sim. Esse ano ainda não retomamos, no começo estava tudo algumas coisas incertas ainda, a gente preferiu esperar e como ela demanda tempo para organizar... Sim, não é fácil. Então voltamos próximo ano com força total. Mas vocês atingiram, se não me engano, em 2009, mais de 35 mil pessoas Exatamente. no Parque Max Pfeffer. É festa o recorde grandioso É o recorde. É o recorde do parque. Uma festa grandiosa, qual a finalidade da festa para quem não sabe? A igreja vive 365 dias de, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade, de generosidade. A festa das águas é um transbordar. Tem uma passagem no, no livro do profeta Ezequiel, na Bíblia, que ela conta... Esse, eu uso tudo da Bíblia, tá? Você sabe é... tudo da Bíblia, eu tô... é impressionante, né? Tem uma passagem bonito. do profeta Ezequiel, que o profeta tem uma visão de um rio que corre a partir do altar da igreja. É o um rio que vai correndo, esse rio vai tomando corpo, tá. como todo rio vai tomando corpo, vai ganhando profundidade, até que ele se torna um rio profundo, muito largo, muito extenso que só é possível atravessar a nado. Ainda tem essa expressão dentro do texto da profecia. E aí o profeta é levado às margens deste rio e ele percebe que as margens deste rio tudo tem saúde e prosperidade. Qual que é a ideia da festa das águas? É justamente isso. A igreja é uma fonte que precisa jorrar para trazer para as pessoas saúde, paz, prosperidade. É uma maneira de tocar. Então, aquilo que a gente faz o ano todo, em porções menores, dentro ali da nossa atividade diária, a gente faz uma celebração de solidariedade. Lindo, Tanto é que o tá? nosso lema é um parque de solidariedade. A gente leva para lá voluntários na área de saúde, na área da beleza, na recreação. A gente leva voluntários em várias, na, área, na área do, do direito... É, é, órgãos sociais, órgãos go governamentais para fazer parte de documentação e prestam um serviço, serviço gratuito à comunidade. É o que agrega um valor na vida das pessoas extraordinário quando a gente passa. Durante dia. muitos anos foi no Largo da Feira? Foi no Largo da Feira por três anos. Três anos, aí o Largo já não cabia não mais. Cabia mais. Aí o, o, Eu achei o que tivesse sido mais. Não, não, foi curto, não. logo já não cabia, a gente desce para o parque. E ali a gente faz a história no parque. É lindo, é isso. É, é, é muito, muito trabalho. bacana porque a gente vê, vindo de todas as partes, se a gente pensar, a gente chega a reunir mais de 10% da população suzanense. Então, assim, é uma coisa como... Mas me... é um dia só? Um dia só. 1.500 cortes de cabelo num dia. Não vai poder, assim, em breve ser sexta, sábado e domingo? Se eu falar isso agora, eu vou ter uns, uns voluntários infartando <risos> ah, pela cidade. Ele então... quer me matar. <risos> ele quer me matar. Se eu falar disso agora, o pessoal vai infartar. Vamos é. dizer assim: não, não, não provoca, Gil. Provoca. Porque, assim, quando chega num determinado ponto, que nem a festa nordestina, Sim. que é do padre Luiz Hidalgo. É uma festa que tornou-se uma tradição uhum. e reúne, é, é outra finalidade, é totalmente diferente, mas assim, tem que ser sexta, sábado e domingo. E a grandiosidade da, da festa das águas, eu vejo que caminha... Mas deixa ele decidir isso amanhã, né? Outra horinha ele fala disso, né? Vocês comemoraram este ano? 20 anos. 20 anos de igreja. 20 anos de igreja. Quando você iniciou... Eu acho que a gente falou até a respeito disso, que ia comemorar os 20 anos. Era 19 anos, se não me engano. Quando você iniciou, você imaginava onde você é, ia chegar? Você já tinha... Não, eu quero chegar a tal, tá, é isso, um templo maravilhoso. Tinha isso? Eu, eu respondo isso com muito cuidado, para não, não soar arrogante. Não. Tá. É, Entendeu? É okay. Assim, ó. é ok, eu entendo. É, eu vi. Porque tem gente que sabe eu o que vi. quer, sabe para onde quer ir e vê as coisas. Não adianta dizer, não vai ser isso, não, vi, não vai eu não. Eu já sabia. Pronto. É, no primeiro dia eu vi. Pronto. Então é, é, a gente começou vendo. Acho que tudo é fruto de uma visão. A visão é que provoca a paixão. Se você tem uma visão, as pessoas ao seu redor vão ser abastecidas de paixão. Então, é, isso aqui, essa, essa empresa onde nós estamos, né? esse, esse complexo aqui de comunicação, ele é uma visão. Alguém teve uma visão Sim. e essa visão transmite paixão. Então, toda vez às vezes as pessoas estão ouvindo a gente agora ele tem uma visão. Você tem que externar a sua visão. Sua visão vai provocar paixão em outras pessoas. Visão é o combustível. E a gente tinha essa visão quando começou. E você foi atrás do caminho, foi atrás dessa paixão, foi. A, a gente começou entendendo que a questão nunca foi ser famoso, né? Nunca foi ter nome. A questão sempre foi ser. Ah, efetivo. Mas é uma consequência do teu trabalho. Foi ser efetivo. A exposição da tua imagem é, é, é, né? é Natural. Então é sempre foi ser efetivo. Sim. Eu quero ser efetivo naquilo que eu faço. Se o meu trabalho aqui é pregar, nós vamos ser efetivos na pregação. Se o nosso trabalho é provocar assistência ao menor Hoje a gente tem mais de 300 crianças assistidas diretamente pela igreja uhum. é, é, é nosso, Vão ser efetivos naquilo que fomos propostos Então quando você propõe a ser efetivo As consequências do crescimento vão vir A gente confunde hoje muito nesse ambiente midiático nosso A gente confunde relevância com audiência Às vezes a pessoa tem audiência e não tem a menor relevância né? mas é importante você ser relevante, eu queria ser relevante naquilo que faço, criar aquele ponto de diferença. Então, quando a gente começa <risos> lá na garagem, né? no dia 14 de maio de 2002... Na a gente... garagem da sua casa? Na garagem da casa da minha mãe. Da casa da mãe casa da mãe. A mãe emprestou <risos> a garagem, Tira o carro pra a gente arrumou a meia dúzia de cadeiras, e a gente começa uma reunião. Eu brinco, a gente era uma igreja muito engraçada, não tinha parede, não tinha nada. Não tinha nada. Ah, <risos> como, que diz, lindo. como diz a casa. canção. E, hum. Então, a gente, a minha, a minha Bíblia que eu usei naquela, naquela noite, ela Você ficou. Tem? Não a tenho mais. <risos> mas ela ficou enrugada do sereno. Porque, Seria do porque, museu da igreja, exatamente, né? Exatamente, ela estava ali, a gente, a gente, eu preguei debaixo do sereno. As pessoas estavam no coberto e eu estava no sereno, claro. porque foi o que coube. E a gente, ali naquela garagem, começa com esse espírito do que a gente queria fazer. A gente sabia muito bem o que eu queria fazer, ser uma igreja. De a gente questão. quem? Você, acompanhado, já existia a Érica na sua vida? Érica já, já éramos a casados. Esposa. Ah, já era, casado. já, era casado. já era casado. Já era casado. Casou novo? Casei novo, sim. Casei com 22 anos. Eu também. 22, o Luiz já era nascido, meu filho mais velho, aí eu tinha meus pais ali, sempre me apoiaram, sempre foram muito parceiros, e eu tinha um grupo de amigos, eu era o mais velho, imagina que nós temos uma igreja começando com um menino de 25 anos, que hoje eu coloco um menino, né? A gente tinha outras, outras medidas de ah, tempo. Isso aqui amanhã acho. faz 26, isso aí eu. Olha o quê? só. É o um menino. É um menino. <risos> o menino. E os demais eram mais novos do que eu, os outros meninos. Tanto é que a gente ficou conhecido por um tempo como a igreja dos meninos. Ah, ah. A gente foi chamado por algum período da igreja em dos meninos. Quanto tempo conseguiu ficar dentro da casa Porque, da garagem? Porque imagino que logo aquilo ficou pequeno. Na garagem, na, a gente ficou. Nas, aí. Num período de dois meses, a gente fazia agora durante a semana reuniões na garagem e aos domingos no pátio do Raul Brasil. Tá. A gente montava uma estrutura no pátio do Raul Brasil. Você morava perto? Sim, eu morava ali na Armando Sales, no tá. centro mesmo. Tá. E aí a gente reunia um grupo um pouco maior aos domingos no pátio do Raul Brasil. Por quanto tempo? Isso durou dois meses. Aí fomos para um primeiro salão na Portugal Freixo. Então, então foi muito rápido. Menos, um, menos de seis meses? Menos de seis, dois, meses. Dois, meses. dois meses. Dois meses. Dois meses a gente já tinha um grupo considerável reunindo, já não cabia mais na garagem e o pátio também já começava ali também a ter um certo desconforto. Você tinha, é, imagino eu que naquele momento, um emprego, um trabalho fixo em algum outro lugar? O que, que acontece? Eu já, já havia deixado a minha atividade profissional já faziam três anos. Verdade. Já haviam três anos que eu havia deixado, porque eu fui fazer o seminário. Aí eu fiz os dois anos de seminário, fui ordenado pastor, trabalhei. Mas em... você foi ordenado pastor com 23 anos? Eu fui ordenado pastor 20. com 21 anos. 21 anos? 21 anos. Caramba, muito novo. Eu comecei a pregar com 19. Foi dentro do pastor com 21. Mas não é comum isso, é? Não é normal. Não é comum, não é? Não é normal. Ou eu falo que hoje eu não faria por mim... Ninguém que disse fiz, que ele é anormal. O, o que fizeram por mim eu não faria, talvez por outros. É. Eu fui... Na verdade, foi muito precoce. O que acontece? Eu vou te contar a minha primeira pregação, pra você ter uma ideia de como é que as coisas são. Eu... Eu fazia parte de uma congregação batista lá no Jardim Boa Vista, nesse momento. Cidade de Suzano Cidade também. Cidade de Suzano também. E lá, eu, eu era um jovem da igreja, auxiliava nos trabalhos, né? eu trabalhava com meu pai e auxiliava lá. Com 19 anos, eu procurei um dos líderes da igreja e falei, olha, eu tive uma experiência essa noite com Deus em oração. E eu acho que Deus está me chamando para pregar. Ele olhou assim e Deus está me chamando para ministrar. Esse menino é louco, ele falou. E aí, e, na verdade, assim, quando você tem um jovem vocacionado na igreja, é, há uma celebração. Tem que puxar. Há uma celebração. E ele, irmão Nelson Fontana, muito querido, amoroso, amoroso, amoroso, aquele tipo de pessoa que dá vontade de abraçar sempre assim. E ele... Hum, que bom, é bom ver jovens, ele é muito contido, ele é uma pessoa bem contida, mas um amor de pessoa, assim. Nosso pastor estava viajando, estava de férias naquele momento, e o irmão Nelson era o dirigente da igreja naquele momento. O pastor Léo estava lá. E aí, o irmão Nelson falou assim, que bom, muito bom ver o jovem. Eu falei, então, Deus está me chamando para pregar. Que bom, eu falei, e pode ser domingo à noite. Assim? assim? Eu mesmo já me escalei. Já se escalou <risos> na bucha? Eu mesmo me escalei assim, ó. E daí? Você ele não pregou? Ele topou. Mentira. Topou. E você pregou no domingo à noite? Domingo à noite. Meu e aí aquelas Deus. coisas que você... Existem certas coisas na vida que acontecem pra dizer pra você esse é o caminho. Eu sei. Aquelas coisas que você... Diz assim, é isso. É... São sinais que o céu Eu sabia envia. que era isso. Né? Era isso. E, e assim, sem nenhum conhecimento, raso, assim, mas com uma certeza. Mas você foi intuitivo naquele momento? Uma certeza profunda que era aquilo. É. E eu fui e me lancei. Ele aceitou. Aceitou e marcamos para o seguinte domingo. Eu ia pregar pela primeira vez um domingo. Naquela noite acontece algo extraordinário. Como eu falo, são sinais que Deus manda. Naquela noite, a igreja começa a lotar de uma tal maneira, de uma tal forma, que enche o salão da igreja. As pessoas ficam em pé na calçada. Havia um corredor lateral com as janelas que davam acesso para o templo, as pessoas ficam na janela. Claro. Não teve nenhuma comercial, nenhuma propaganda, nenhuma Sim. divulgação. Simplesmente aconteceu. Não tinha, não tinha o WhatsApp. Não, não... simplesmente acontece. Dizinha um mundo de gente. Das pessoas se achegarem. E eu prego naquela primeira vez com tanta liberdade e desenvoltura como eu prego hoje. Nossa. Um novato já com a marca registrada. Eu preguei. É é claro que nas vezes seguintes não foi da mesma maneira, mas aquele dia foi uma ah, coisa especial. especial. Que assim, quem ouviu, quem me ouviu né, ali, saiu de lá com uma certeza. Esse menino foi vai chamado por Deus. É isso, né? a gente tem que acreditar em primeiro lugar na gente. né? Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos.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 também, de encarar de frente uma verdade que está às vezes escondida dentro de você e o bispo Júlio Vertulo da Igreja Cristã Mundial, aqui da cidade de Suzano ele falou com muita propriedade a respeito desse assunto que chegou até a me emocionar por que, que as pessoas às vezes, bispo não tem essa dificuldade de se aceitar ou aceitar aquilo que está evidente outras pessoas percebem e ela não Existe os dois dias mais importantes da vida de uma pessoa, é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu. Por que nasceu. Tem gente que nasce, vive e morre e não descobre. Não descobre por que nasceu. Eu já falei isso. Então, é, é extraordinário quando você descobre o porquê. Ah. A razão de você existir. Aquele é um momento mágico. Hoje a gente vive num, num mundo, num contexto de vida, onde a gente busca O resultado. A gente é pragmático na escolha da, da profissão. É pragmático na escolha dos negócios que Ué. vamos fazer. Porque a gente é uma sociedade orientada pelo resultado. Sim. E quando a gente devia abandonar o resultado e começar a pensar em propósito. Muitas pessoas estão presas ao resultado e perdem essa essência do propósito. Eu falei, eu vou falar, do profeta aqui, eu vou falar de outro profeta, que é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele poderia ser considerado um fracassado. E digo por quê. Jeremias foi chamado para pregar em Jerusalém. A Jerusalém dos seus dias não deu ouvidos à sua mensagem. Ele tinha uma mensagem para a cidade de Jerusalém que não deu ouvidos a ele. Resultado, Jerusalém foi destruída, Jerusalém se perdeu, a cidade foi arruinada, arrasada, porque o pregador que nela estava não foi ouvido. Se a gente fosse medir pelas... Parâmetros de hoje, ele não teve sucesso. Porém, ele foi fiel à sua chamada. Ele foi fiel ao seu propósito. Não houve resultado daqueles que a gente gosta de colher, mas houve fidelidade no processo. Entendi. O que a gente precisa hoje é buscar essa fidelidade. Eu vou contar uma história do meu filho. Posso? Deve. Se o filho estava fora do Brasil, já voltou? Já voltou. Já voltou. Tá Estudou aqui. fora. Estudou fora, ficou dois anos fora. E aí, tá agora aqui de volta, aqui no prédio, inclusive, abriu aqui a empresa dele, depois te levo lá para conhecer. Ah, que delícia. Então, o estúdio dele aqui também, tá bem legal. E aí, o Luiz, ele é um artista nato. O seu filho mais velho. Meu filho mais velho. Ele é um artista nato <risos> desde... desde do, do mais tenridade se percebe isso Você nele. percebeu isso nele já? Isso já, a Érica percebeu. Então, ele segurou uma caneta pela primeira vez, fez um traço, a gente olhou um pro outro e falou assim... Tem alguma coisa aí. Que legal. Primeira vez, ele bebê, segurou uma caneta e fez um traço. A gente olhou e falou assim, não é normal. E isso se confirmou ao longo do tempo. E ele foi começando a crescer desenhando e desenhando e desenhando. E tendo uma habilidade artística violão e tudo, foi assim, ah, então, desenha você, faz seu rosto, é... que lindo. Pode, pode depois conversar com a dona Célia do Lumbini as apostilas dele eram todas desenhadas, não havia um <risos> sequer espaço naquelas apostilas que ele não houvesse desenhado, foi uma luta, a escola por causa disso, porque é uma mente voltada para arte, para essa sensibilidade das coisas, para criatividade, e a gente ali insistindo, como pai e mãe, né? E eu me lembro exatamente o, o local e o momento, eu tava no calçadão de Porto Seguro. Delícia! Meu, meu sogro, minha sogra moram lá. Verdade! Mora lá. Eu tenho o privilégio de visitar a sogra e tirar férias em Porto Seguro. Que delícia! Adoro <risos> Porto Seguro. Então... No calçadão de Porto Seguro eu estava andando e eu bati o olho num homem desenhando no calçadão. Tá. Esses caras que fazem caricatura, Sim. que desenham, fazem desenhos lá e, Artistas e, e cobrem, um, cobram lá, recebem um valor pelo desenho que fizeram. Muito comum, né? É. E quando eu bati o olho naquele homem, eu, eu tive um vislumbre, sabe aquele momento hum. eureka, que sua mente viaja. A minha mente viajou. A minha imaginação foi longe. Eu vi aquele homem recolhendo as coisas dele, num instante, na minha mente, recolhendo as coisas dele, indo para um carro estacionado. Era como se ele tivesse assim um carro médio, né? indo para uma casa, uma casa boa, arrumadinha, nada luxuoso, nada muito assim. E esse cara entrando feliz dentro da casa dele. Então, em um instante, um, assim, um estalar de dedos, assim, eu vi esse homem recolhendo suas coisas, pegando seu carro e entrando na casa dele. E dentro de mim algo fala assim... E se essa foi a escolha do seu filho? E ele viver feliz? Não vai ser doutor, não vai ser engenheiro... Não vai ser vossa excelência... Mas vai ser feliz. E daí, né? Aquilo me abriu uma janela. E pra daí, é. Não só para a questão do Luiz... De como a gente lidava com ele nas questões... né Da, da, da aptidão artística dele... Mas para a vida. Sim. E se... E se você não for o doutor? E se você e não for... E o apoio for... é fundamental nesse momento. Exato. Né? E aí a gente para de buscar isso que dá status e começa a trazer o que vai gerar realização. realização. Eu me realizo no que eu faço. Sim. Então, quantos profissionais que estão aí ocupando uma posição, mas vive na mediocridade. E não é por causa da capacidade, é porque ele não se realiza naquilo. Você sabe que isso que você está falando era uma das coisas que hoje, durante o dia, eu, o que, que eu vou conversar com o bispo? Eu quero conversar sobre isso. Eu não toquei no assunto, mas eu queria saber sobre isso e você trouxe. Vocação, a gente precisa começar a descobrir vocação. E, e se entregar à vocação. Sim. Não tem medo. É. A gente não pode ser orientado pela necessidade. Tudo que te orienta pela necessidade, todo mundo que é orientado pela necessidade, em algum momento vai ser capturado pela ganância, em algum momento vai ser capturado pelo desgosto. Em algum... Por quê? Porque é a, a necessidade. que necessidade. Que, que te supra, que te faz escolher o caminho, que te faz atender. E eu pergunto, imagine alguém que foi ser médico pelo salário que a medicina paga. Imagine alguém que foi ser advogado pelo salário que a advocacia paga. Muitas vezes tem tudo, mas é vazio por dentro é corroído na alma. É por isso que a gente precisa hoje abrir um pouco a nossa mente para essa questão de vocação. Vocação não é só o ministério. Não, não. é a vocação que você tem, né? De, da nossa cidade aqui, acostumada a te ver comunicando, te ver transmitindo, passando ideias, contando histórias ao longo de tanto Delícia. tempo aqui. É. é vocação. É isso que a gente precisa hoje. E talvez mudar, repensar o nosso modelo escolar, é, estamos longe disso. Muito longe. <risos> Mas tem uma eleição aí para isso, né? Eu queria falar um pouquinho da Igreja Cristã Mundial. Você está num espaço maravilhoso, tem um estacionamento divino. E eu me lembro que na minha live, na live que eu fiz com o bispo, ele, ele falou que ele... Foi quase chamado de louco lá que ele construiu a frente da igreja para uma rua que não existia. <risos> Isso é fé. A fé é acreditar nas coisas que não se veem. Ele construiu a igreja de frente para uma rua que não existia, que é a Marginal do Rio Una, uhum. que foi é, inaugurada agora em 2019. 19. 2019. Dezembro de 2019. Depois de quantos anos de igreja construída que a rua de frente da igreja abriu? Quase ah, Quase quatro anos. Três anos e meio, para ser Três exato. Três anos e meio. Três é um espaço muito bonito, muito lindo. Eu conversava ainda semana passada, quarta-feira passada, com o Rodrigo Xux nosso prefeito. nosso prefeito. E a gente conversava sobre isso. A gente foi orar, na... aquilo estava terra pura, tudo escuro, eu e ele. Falei, prefeito, vamos orar aqui, porque vai sair essa obra. Eu falei, bispo, vamos orar. E juntamos os dois lá. Imagina, o prefeito e o pastor no... na beira do rio U, né? Na beira do rio O Rodrigo está entregando nós aqui o prefeito e o pastor da beira do rio Una <risos> lá orando <risos> para sair aquela obra e saiu e saiu a o obra importante é que saiu. grandiosa e todos os finais de semana é, é, sábado e domingo tem vários horários de culto a gente congestiona lá né é. Pra... É, a gente congestiona <risos> o pessoal um estacionamento grandioso também sim é, que agora né vou aqui primeira mão entregar a notícia aqui né oba, hoje, oba. hoje hoje hoje hoje tava com o um arquiteto lá ah, aquele estacionamento vai se tornar o nosso novo templo. Uau! Vamos construir uma nova, uma nova estrutura. Que lindo! Então, hoje, hoje de manhã estava andando lá, marcando lá. E onde vai arquiteto. ser o estacionamento? O estacionamento vai ser embaixo. Tá, você vai fazer o um... O templo vai ser suspenso e a gente adquirir uma outra área à frente da igreja onde vai subir um edifício garagem. Perfeito, né? É perfeito isso, né? É, é, essa visão de progresso e de. É, parece absurdo, né? Mas como, meu Deus? E, e Deus provém e as coisas acontecem. Acontece. Então começamos hoje. Hoje de manhã eu estava lá. Parabéns. Vamos começar o desenho Parabéns. agora. Já fizemos os rascunhos lá com o arquiteto. Estamos hoje lá dizendo, ó, que eu quero ir. Eu estava lá no terreno dizendo, ó, aqui eu quero assim, aqui eu quero assim, agora vocês transformem isso numa realidade. Que delícia! Então, Parabéns! Em breve teremos. O início de um novo templo, né? E vamos lá para um novo momento. Hoje, vos, hoje vocês acomodam quantas pessoas naquele Nós tempo? acomodamos 1.200 pessoas por reunião. Mas já é muito. Sim, a gente faz quatro reuniões no domingo. Digamos que na reunião, na última reunião da noite, a gente coloca ali um pouquinho mais que 1.200. Né? Lota. É, a gente está respeitando a. a respeitando a, o distanciamento uma pessoa por cadeira <risos> respeitando uma pessoa em cima da cabeça da outra, só uma <risos> mais ou menos isso agora esse novo templo ele vai é, é, conseguir o espaço para quantas mil pessoas? a gente pretende fazer um, um auditório para 3 mil pessoas meu Deus e mais 3 auditórios auxiliares para 100 e um auditório auxiliar para 400 pessoas meu Deus. Família, que eu queria falar com ele Bora, também. Né? Tua esposa junto, do lado, não tem... Cada dia é mais linda. Lindo, casal lindo, por sinal. É, os filhos, juntos também. Juntos, juntos. A gente é 100% integrado naquilo que a gente faz como uma missão. A gente sempre tratou as crianças com muita liberdade. A Érica... A, gente, a nossa primeira conversa de namoro foi sobre a nossa missão. Não foi uma conversa romântica. Romântica, não foi não. Romântica. Não foi romântica Nem a primeira um conversa. Porque eu estava naquele momento muito comprometido com a minha missão. Muito, muito. Então, a gente começou a se interessar, aquela coisa toda tal. E a nossa primeira conversa... Não foi romântica, foi justamente <risos> uma conversa para que a gente alinhasse algumas coisas. E ela estava convicta disso também. Ela tinha no coração dela também a mesma chamada, a mesma missão. Então a gente casou muito bem nesse sentido, né? E, e nos demais, claro, também. Mas nisso combinou. E a nossa conversa foi, ó, é isso que eu quero, essa é a minha vida. Você tem dois filhos. Tenho três. Três filhos. Três dois filhos meninos, Tem o Luiz Gustavo, que Também é o meu velho. mais velho. Aí eu tenho Ana, a Ana, a menina e a Mariana. Há duas meninas, duas a Mariana. Meninas. Agora eu vou fazer aquela pergunta crucial. Você vê o seu filho como um futuro substituto seu dentro da igreja? Olha... Um dos seus filhos? Eu vejo os três integralmente envolvidos no ministério já há algum tempo. Sim. Então eu acredito... Né, a, a gente tem um, um certo cuidado disso, de não Muito... forçar ninguém a viver. Eu entendo, eles são apaixonados pela igreja. Que bom. Luiz foi, Luiz foi para a Austrália, fez escola né, de, bíblica lá na Austrália. E ele, ele fez junto, né ele, ele fez os, os o seminário, o colégio bíblico e fez TV e cinema. Que lindo. Né? Então ele ficou dois anos fora, retornou... Então, hoje, hoje, toda a nossa parte de comunicação, mídia, produção, ele é um dos responsáveis. Toda a nossa produção de vídeo, né, nossa produção visual, ele que faz. Muito marca, bonita, por sinal, o Instagram. Ele, ele é o, o responsável. A Ana, agora, já trabalha meio período, né, ela sai, da, sai do colégio, a marmitinha dela está esperando lá na igreja. É isso, já, é isso. Já assume, a, a ela trabalha na, também trabalha na área da comunicação interna da igreja. E a Mariana. A Mariana tá com quantos anos a Mariana? Mariana tem, é. tem 13. Mas é extremamente engajada em tudo, né? Então. Líder já? Ah, ela é, movimenta líder. movimenta. Então, ela, por exemplo, hoje ela ama trabalhar com câmeras. Depois eu te mostro uma foto dela segurando câmera correndo pela igreja. E já faz os cortes <risos> de imagem. E ela abre o celular dela no domingo. E procura ver onde é que alguém não vai cumprir a escala para dizer assim, eu vou lá substituir. E ela participa das quatro reuniões trabalhando no domingo. É, aí já, você já viu que já tem alguém despontando nesse caminho, né? São eles. Então, eles, eles estão muito comprometidos. Eu tenho, no meu projeto de sucessão, eu tenho, tenho algumas fases que eu, quero, que eu quero encaminhar. Eu tenho essa primeira fase, fase que agora está diante da gente, que eu acabei de comentar, que é uma fase de estruturação. Vai ficar lindo. Vai ficar. A próxima fase seguinte será uma fase de formar um, um colégio bíblico, um seminário bíblico capaz de forjar outros pastores nesse espírito que a gente vive. Então eu tenho um processo de estruturação, um processo de educação, de formação, a próxima fase e Bacana. aí a última fase que é a fase de transição mas você está longe Estou longe, tá longe mas eu eu mas hoje, você já hoje... tem outra pessoa que prega além de você eu né? tenho eu tenho outros claro. pastores já que são meus auxiliares hoje eu só, posso, esposa, eu só a posso é, a esposa A Érica prega mas eu só posso fazer o que eu faço graças ao time que eu tenho sim né hoje por exemplo hoje eu viajo mais do que fico aqui eu tenho visto ele viajar hoje eu viajo mais do que fico aqui isso só é possível porque a gente tem um time tem uma estrutura. formado. Né? Liderar é mobilizar pessoas. Sem dúvida nenhuma. O bom líder é aquele que se faz inútil. É, Não é hora, mas assim, o Silvio Santos demorou para chamar as filhas para o poder. Então, hoje eu, eu mostrei... para dar a, a liberdade listrei. delas. Eu mostrei para a Erika hoje um vídeo, que eu sempre falei isso, e hoje eu vi em vídeo que eu disse. é Tem um pastor americano muito famoso, e muito sucesso, que é o pastor Rick Warren. O pastor Rick criou uma igreja fantástica na Califórnia, uma igreja incrível. E este final de semana foi a despedida do pastor Rick da igreja. Quantos anos ele tem? Ele deve estar ali perto dos 70 anos. 65, ali para 70. E eu sempre falei para a Érica, eu falei assim, eu vi muitos pastores morrerem dentro da igreja. Saírem da igreja num caixão. Eu falei para a Érica, eu saio da igreja andando. Eu vou sair da igreja andando. Sempre falei para ela. Mas a igreja continua. A igreja vai continuar além de mim porque ela é maior do que eu. Ela vai além de mim porque é maior do que eu. Eu saio andando. Vou pregar até o último dia da vida. Sim. Pregar é uma coisa. Agora, gerenciar, liderar, direcionar... Porque não é fácil, Outro né? Outro tem que estar. Né? <risos> Outro tem que ter essa... E imagine o seguinte. Se o meu substituto me substituir, seja ele quem for comigo morto é uma coisa agora se ele me substitui comigo vivo ele vai ter por algum tempo um lugar para recorrer tem alguém para aconselhar quando duvidarem dele eu vou estar tá lá para pôr a mão no ombro e dizer é ele mesmo é você mesmo que isso é comum também acontecer. então eu quero muito eu quero muito isso de, e aí eu, eu vi o vídeo do pastor rick saindo andando da igreja abraçando o novo jovem pastor Entregando a liderança. Eu acredito é muito lindo. nisso. Porque esse foi o modelo de Jesus. O modelo de Jesus foi esse. Jesus preparou doze discípulos. Um deu errado, mas depois veio o Paulo para substituir. <risos> nem tudo é perfeito. Nem, nem ele conseguiu 100%. Mas ele prepara os seus discípulos e entrega a missão para eles. E essa é a grande... Eu acho que essa é a grande riqueza do evangelho, é a capacidade de transmitir para o outro. Então eu tenho esse, esse sonho como igreja, eu falo, eu vou sair andando, passando para o outro. Ô bispo, a gente, o nosso tempo está esgotando, mas uma coisa assim que eu também, hoje, pensando em você, durante o dia, é que eu queria... Onde, onde é que você se reabastece para porque assim, gente, não é fácil assimilar o problema dos outros, né? E eu imagino, eu imagino, né? O que despenca no, no ombro de uma pessoa que tem essa, esse carisma e essa responsabilidade. Onde é que você se reabastece? Como? Olha, eu tava falando aqui aqui mesmo, sentadinho aqui nessa mesa aqui a semana passada. Ele esteve aqui a semana passada. Exatamente, que tem coisas que... Ou é na delegacia ou é no gabinete pastoral. <risos> Você já viu uma carteirinha de pastor? Não. Vou te mostrar depois. Uh. Carteirinha de estudante da direita shopping, da direita 50 cinema, de... shows, De paradas. idoso já. Eu já tenho carteirinha de idoso então, para fazer as coisas. a carteirinha de pastor atrás <risos> tem acesso permitido a locais de hospitalização... Uh. Quartéis militares <risos> e ao sistema prisional. <risos> então, tudo que a gente pode... Qual a vantagem da carteirinha? Entrar em quartel, entrar em presídio, presídio. e entrar em hospital. Isso aí é o que não tem. é vantagem. <risos> Mas é o que está lá. Mas não é Consta fácil. na lei. E, e a gente lida, de fato... A igreja é muitas vezes a última porta, como a minha família lá no passado, lembra como a gente começou conversando? Sim. Foi a porta que a minha família encontrou. Então hoje a minha missão é ser uma porta para essas tá. famílias. Um dia a igreja foi para mim uma porta. Eu acredito muito sim, ó. Eu uso um... Existem lugares inspiradores. Eu frequento lugares inspiradores. Então eu vou a igrejas inspiradas, eu vou a lugares que enchem minha alma. Eu tenho amizades, amizades que me acolhem, sabe? Sim. Eu tenho amizades que me abençoam, que me preenchem. E eu tenho aquele 190 do meu coração, que são os meus pais, minha esposa, que bom. meus filhos. A família. A família. Porque você precisa ter alguém que te inspira. Então, assim, ó... Quem é a pessoa na área do que eu faço que está indo bem? Eu tenho ali inspiração. Quem é a pessoa na área do que eu preciso, que pode resolver aquele meu problema especificamente? Tenho ali. Quem são aquelas pessoas que podem não saber como resolver meu problema, podem não saber como realizar o meu trabalho, mas que vão fazer a minha alma se sentir bem? Dessas pessoas eu não me afasto. É isso. Eu queria muito agradecer é, ao Bispo Júlio por estar aqui hoje e, e dizer que é, sou muito. Admiro muito o seu trabalho é, dentro da igreja, essa tua vocação maravilhosa. Já acompanho há muitos anos. A gente não tem essa proximidade uhum. tão grande que eu até gostaria de ter, por admirá-lo de verdade. Mas eu torço muito pelo teu sucesso. Agradeço essa possibilidade de falar um pouquinho da tua vida pessoal para as pessoas. Vamos dividir. Ah, como é bom, como é bom. A vida né? é para ser compartilhada. As pessoas, não, tem família, sim, tem filho, sim, dá trabalho, ah, sim. Não é anjo, não. não. <risos> Termina o culto, não sobe para o céu, não, fica na terra. Fica <risos> na terra. Tudo isso aí. <risos> né? Criança para buscar no colégio. Tem, tem tudo, né? Tudo. Conta para pagar, todo Exatamente. mundo tem. Exatamente, agora, a esposa fala assim, ó... Oh, Vai ter que instalar um negócio aqui na lavanderia. É. Precisa trocar aqui de 110 é. para 220. Como é que vai ser? Sim. Já está... Essas coisas. É, é tudo isso, <risos> né? E, e ver assim, essa sua disposição, essa pré -disposição que você tem para se doar, para atender as pessoas e prosperar a sua vida, que é merecedor, e também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado. Parabéns. viu? Você começou falando da Rainha Elizabeth. Sim. Né? Abriu aqui. Sim. E... Esse é um segredo da vida. Se você quiser ficar nas pessoas, é. você precisa se dar. A vida sempre vai nos apresentar tomadores e doadores. O tomador vai embora e ninguém sente falta. Não deixa marca. Não deixa saudade. Agora, se você quiser deixar uma marca na vida das pessoas, você precisa ser um doador. Se doia o outro e ele vai levar um pedaço de você. E até quando você for embora, você vai continuar na pessoa. É isso. E assim a gente encerra esse bate-papo gostoso aqui. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, viu, Bispo? Valeu. Obrigado de coração. Um privilégio. Bispo?